agora está mudando pouco, né? Mas esse, esse terreirão aqui, ó, ele é para poder colocar o bagaço para secar, para poder é, guardar, para poder dar para gado. E eu aproveito o bagaço e eu vi outro e a ponta da cana. Esse bagaço aqui é do ano passado, da safra passada. Aí eu, eu guardo e eu estou tratando as vacas até hoje com esse bagaço que eu guardei do ano passado. E aquele silo ali também é do bagaço que sobrou, né? Aí eu fiz o silo. Só do bagaço e o outro, o, o garapão da cana. Fala o garapão da cana, né? Quando que entrar a seca mesmo, eu vou abrir. E ele poder dar para zaca. Aqui é o... É o, é o tanque. E vinhoto. Do, eu nunca pus adubo aqui na minha roça. É cinza, esteco. E mistura tudo no bagaço. E, e aí, eu planto a cana, joga a cana no risco e joga esse produto em cima. Isso aqui é água. A água da chuva desse ano, mas não choveu quase nada. Esse ano vai aparecer pouca água, né? Essa água, eu ela no melo, porque eu vou lançar uma cachaça, agora vai ser aguardante. E o nome dela vai ser só para mim. Eu, de cachaça, Teve um dia que eu tava já tinha vivido um, um, muita cachaça lá em Brasília, né? E esse tentou fazer uma brincadeira comigo lá para ver se eu, eu conhecia cachaça mesmo. Apareceu seis cachaças e eu acertei cinco. Eu, é pra, por incrível que pareça, eu errei numa cachaça minha. <risos> <risos> mas não foi para nada não, eu errei porque Porque tinha três cachaças com o mesmo sabor é. lá na... na lá e foi eu... Eu, eu risquei da chutada e não foi a minha não. É, é, foi dos outros, não era... era. era é, Deu chutada que eu achei um pouco forte, mas era... Mas era a cachaça do colega, não ter perigo não. A toda a vida eu fui desse tipo assim... E eu tinha boteco na cidade, tem até hoje, né? E eu já peguei bebo e pus a cama minha lá. Nesse tempo eu era solteiro lá, né? E o mas conhecia um o dia na minha cama, eu forrava um de lá em cima das mesas e dormia na, na mesa e deixava o bêbado. de vez em quando, eu falo que é que tem que pagar o hotel, até hoje não pagou de mim. Então, tantas vezes que eu falei assim, não, não tem mais não e tal. Já fiz isso. mercado eu botava ele para deitar logo, era facinho para eu deitar logo. Era só pegar a babadinha da ele, né? Foi interessante é a babadinha. Esse engenho aqui é um que, do, que vai lá para o um museu. Isso era tocado aqui, com boi, né? É boi. Esse aqui foi quando nós trabalhamos lá na roça, 66. E até aí nós tá quatro irmãos. Hoje, três deles, só tem um que não é da sociedade. Três ainda é da sociedade ainda. Essa vida aí, nesse tempo, era, parece que era melhor que hoje, né? Já me preocupava ocupava com menos coisas, né? Aí, era... a parar lá, trabalhava um dia, todos os dias, tranquilo, né? Se eu faço 100 mililitros de cachaça a ano, eu faço 10 mil litros de álcool. É o que eu jogava fora, isso aí eu jogava fora direto. Aqui é onde que eu faço álcool, eu, já cheguei a encher esse, esse tanque aí de álcool para usar meu, meu carro, né? Eu, eu conheço esses carros álcool aí que já rodou 30 mil quilômetros e já arriou, né? Meu carro já está com 80 mil quilômetros e não deu problema nenhum mais rodando meu álcool. E muitos dono de posse aí falaram: você vai acabar com esse carro dentro de 60 dias, você vai acabar com esse carro, mas nada. Até a fumaça eu aproveito. O repórter perguntou: pra que cê, o que você aproveita na fumaça? Espanta as pernas longas para não tentar nós ali em casa à noite. <risos>